O que é um beto? O que é ser beto? Eu, eu sinto cá Olha, lá, que. Olha, para lá. Tu, como andas virado para análise antropológica sociológica, tens umas ideias sobre isso. Para mim, o beto até é um pais Os meus pais em, em casa edu educaram-me com determinados valores e incutiram-me determinadas aspirações sociais que são betas. Na minha cabeça, Sim, vocês mas até são exemplo, o desporto mais beto de sempre como é que sabes que é um método? A primeira vista. A forma como, como se veste, a forma como fala, o sotaque, as referências que tem, é o estilo de vida daquela pessoa. Quando tu dizes isto é inerentemente negativo, é evidente que num determinado ponto de vista estás a ser ofensivo. Para ti pode estar tudo bem. Porquê? Porque, para ti, ou seja, na, no, na, na base de quem insulta, porque tu não te identificas com aquela pessoa. Aquele grupo para ti é um grupo dominante e opressivo, é uma elite. Convidem-me, convidem-me a ir ao acampamento do Bloco com apanhem Estes Tipo os cães com as drogas. <risos> okay. o veto ah, bar. ah, e há o de estimação. Porque, tipo, o tipo. É, de estimação. O Bloco de Esquerda não vem das classes populares. O Bloco de Esquerda vem da elite intelectual. Acho que é uma disputa social mesmo muito engraçada esta, esta caracterização do Beto não Beto, o ex-elite não ex-elite. Isto é a luta de classes que se faz hoje em dia. da isso. O Beto vem com, um estatuto, vem com um estatuto que as pessoas querem ter. tipo À superfície podem repudiar, mas no fundo as pessoas queriam estar naquela posição. Não, não, não, não, dentro não... daquilo que estamos é, a dizer, se calhar é, é. não. Não é no fundo. As pessoas gostavam de estar numa posição dominante. É isso. É isso. Não, é, não é na posição de tipo, fazer as coisas que elas fazem. É isso. É de ditar. Ah? O que é que tu dizes? Olha, foda missionário. Não, não, isso acho que é grande tanga, isso é mito. Mano, um beto não dar lá Eu não sei se é. Um beto não pode. não se é, já isso, fadi isso, com muitos betos. Se já fadi com muitos betos, <risos> não, nunca fadi com muitos betos. Já me fuderam muitos betos, mas nunca fadi muitos betos. Uh, mas não, não me acredito que seja... Ah, mas não pode, bro. São betos, não são bros Num determinado número de parceiros, no que se diz... Para sobre... elas, no... para eles não. Exatamente, é, é isso que eu estou a dizer, é, estou a falar da de desigualdade de género. Com os betos na mas, mas é muitíssimo interiorizada, percebes? Certo, mas eu acho que se lá está, tem a ver com a educação e tem a ver também, se calhar, muitas... Pá, eu tenho a certeza que existem muitas mulheres que querem esse estilo de vida. Claro, mesmo. Porra! Quando eu vejo as manifestações, estás a ver, do... pá, do, do, do e olho para, cada, para aquele grupo de pessoas, claramente que eu, como uma pessoa cheia de preconceitos, eu vou pôr aquela claro. já dar numa caixa. Eu não gosto desta das estás que é uma parola, mas é tipo há, há, há, um, há um texto para que panela, panela, as panelas é. sim, sim, Tu tens, pá, eu gosto de mais, gajas mais gajos mais gordinhos, eu gosto de gajas mais assim assado, eu gosto mais isto, gosto, senão foda-se, tu não tens. Obviamente tu tens aquele padrão de beleza, mas tu se fores a ver, sei lá, o padrão de beleza das pessoas mesmo. Tu muda, se alguém dissesse tipo, uma melhor eu, eu curtei mesmo isto, estás a ver? Se calhar o padrão de beleza já se, já se esfumava um bocado. Claro. Porque, se, sabes, um gaj... se tu fosses para Tallinn na Estónia e de repente Toda, todas as pessoas, mas, mas digamos que todas as mulheres têm um nariz 3 ou 4 cm maior, tu inicias a achar feio, pois ias normalizar, já viste mais aquilo, já viste outras características daquelas pessoas. Já estava cego, não via nada, não é? Acabava-se tre... <risos> <risos> <risos> uma picada. <risos> não sei, vai. Ah. Ah. Temos que. Ah. <risos> o que é que foi? Não sei, só estou a dizer, pode acontecer, mas Pode acontecer Eu nunca, nunca, nunca conheço ninguém que aconteceu isso Mas, mas pode acontecer Se, tá, tá, um Olha o Adrian Brody na cama, mano <risos> Tem que estar com a cabeça na cozinha Tem que estar com o nariz na cozinha É chonga, mano, é chonga Porque eu curto muito o Adrian Brody O Adrian Brody manda a vizinha de cabeça Tem que meter é, a palavra e mandar a vizinha de cabeça é, Exato, não, exato, é, frio, é. Ai. Mas olha, mas queres saber, tipo, um padrão... Olha, um gajo que está a bater, tipo, na verra, na verra... Eu já não me lembro do último gajo ou gaja... Gaja, tipo, não num... Acho que era até mais fácil de aparecer, mas tipo, gajo... Em que as pessoas estão todas de boca, tipo... Ah, oh, estás a ver? Oh, quem vai ser o Michael B. Jordan. Não, bro, não. Oh, mas não. é? Mas é, bro. Sim, mas não estou a falar estou a falar do Pedro Pascal. Ah, também, também tá Estás a ver e tu olhas para o Pedro nah, Pascal... Ah, é o Michael oh. B. Jordan. Não, mano, oh, essa sim mas olha, o mais Michael, Michael B. Jordan B Jordan é aquele é um gajo que tu dizes diferente. é um gajo giro o, o Pedro é Pascal ah, é não é, é é isso é isso é um isso é é um clune é um clune é um O Pedro Pascal tem uma, uma cena muito específica Estás a ver tem, tipo, tem uma beleza muito é um clune, própria. Clune, bro é um clune a não um, o Michael B Jordan não tem uma beleza própria tem uma beleza tipo standard aquela beleza dele há muita gente com aquela beleza é giro é um gajo giro mas é uma beleza tipo É uma beleza standard bro Sim, um cara, um sim, um cara sim, perfeitinho, sim, é tudo arrumadinho sim, o, Pedro o, que o, que o, o Pedro Pascal cara, parece é que... Parece todo... que meteu a cabeça numa bimbi e saiu <risos> e ficou assim Porque tá, tudo estás a ver, mas resulta Mas resulta um gajo... <risos> não, resulta, eu acho que é um gajo super sim. bem Eu acho que é um gajo mesmo gajo, giro, mano É toda uma atitude tipo, certo? É O movimento dele e etc Sim, mas tipo um imagina, eu vejo uma foto dele e penso, este gajo é giro, é um gajo bem parecido Mas não é um gajo tipo giro no sentido em que se tu tivesse que desenhar um gajo gaja giro uma gaj... não desenhavas nada parecido com mas aquilo resulta nele, aquela merda toda que ele tem eu ia a ganda ator é mano, Last of Us, não sei mais nada e, e, e Narcos e Game of Thrones e Game of Thrones e, e, <risos> e algo estás <risos> a ver? Do nada, já sabes mais ser o género de Pascal A eu, ah, <risos> eu vou-vos admitir, eu sempre fui fanboy dele, estás a ver? <risos> foda-se Man, mano, É eu sempre fui fanboy são personagens interessantes, não é? é aquele gajo que faz de gandaburro. Quem estragava, quem? estragava a aura, não é? muito importante para, para a imagem dos atores. Olha, eu... Ai, eu, isso é não, eu, eu... eu foi os Oscars este fim de semana. Ah, sério? 100%. Não, não, mas eu vi um filme. Pai, eu não, não sou muito de ver filmes ultimamente, estás a ver? Tipo filmes recentes. Ok. Eu ando muito naquela fase da minha vida de filmes repetidos. Nostalgia. Estás a ver? Filmes que eu já vi e re -re -re revejo. Mas vi o filme... O filme uh, com, uh, com uh, uh, Asiático. Um, everything, uh, Everywhere Sim, All every at once Exato Mano, está aí grande a grande filme Gostaste muito Mano eu... eu gostei não eu muito. percebo, eu, olha eu estava eu, eu eu tipo 7, 7 em 10, honesto, mas é no meu gosto não estou a dizer é um filme tecnicamente mano, todos 10. esquisito para caralho eu estava tipo muito a tipo estou a ver, não estou a ver e de repente colei, bué e... Ih, mano, curtei lá o filme não, eu, eu colei do início ao fim eu gostei do filme, aí mas... colei, curtei largo ah, vou, epá, não vou voltar agora aqui a fazer, a fazer não, a não, só estou a dizer que gostei, gostei muito mas gostei muito da cena do do, do, do, uh, do Bro que ganhou e acho que é feio fixe a cena dela dizer que nunca teve a ah, a uh, chinês, nunca teve ou asiático nunca Sim, teve oportunidade ele yeah. veio refugiado não é, é por bem, eu, tipo... eu não vi eu não vi a história eu vi eu vi um, um, uma fala qualquer em que ele dizia que tinha passado um ano no campo de refugiados vi pessoas pronto ligadas a essas temáticas a partilhar foi a minha interpretação Eu tipo fiz é uma cena passo passo lá quanto ao filme é se gostei do filme ou não? Quanto aos atores. toa sabes que eu tá, estou aqui à tótil de tempo por o espera que tenho saudades já não gravámos um podcast da, da, da intro do Chico da eu daqui eu inicio oh então tu, tu puseste a falar de cinema agora, meu? que é, é a minha melhor coisa é então, a intro, <risos> agora 21 Century e agora o Chico, o Chico ia entrar não interessa <risos> mesmo, como começa? é desinteressante quando acaba uma conversa que é a correr bem não chegar lá lado nenhum. A primeira direita. <risos> uh, tum, tum, tum, tum. João Castro. Boas. O meu nome é Francisco Paz Rodrigues. E atrás da câmara à nossa frente. Luís, vai só. Parece oh, uh, aparece o, que o, uh, o sidekick do, do Fernando Mendes. <risos> Exato, A falar assim. A hum? Onde é que nós o preço certo? Onde é que nós estamos a ver o preço certo? Bem, eu quero deixar aqui clara uma coisa antes de começarmos este episódio. dirigir-me às pessoas que estão do outro lado desta membrana e desta câmara. Que, quem está no Spotify e nas restantes plataformas poderá adicionar este episódio aos vossos favoritos, o podcast aos vossos favoritos, para nos apoiar. As outras pessoas, que são as que têm mais flutuação, que são aquelas que nos veem no YouTube, têm uma missão. 85 likes até terça-feira é execuível? Segunda. Segunda? É mesmo não dá às 7h30 da tarde. Porque é segunda-feira. Segunda-feira segunda às 7h30 da eu tarde, 85 sangue, likes. Eu vou dar sangue, vou mesmo. É atenção, exato. vou mesmo Isso, dar sangue. E se tivermos. E se não houver, eu vou dar total sangue. Desfalece. <risos> vou 4 litros de sangue. E já não vais para a Amsterdã? Hã? Para aí, afinal só vou dar sangue. Só depois daqui. De <risos> aí, aí não vais poder dar sangue. Vou dar pó É isso a coisa que não vais dar é sangue. Então, uh, mas 85 likes, senão o é que é que acontece? Eu proponho o seguinte. Vamos ter. O gajo deixa de fumar, basicamente. É deixa de fumar? fumar? Não, não, não. Eu, Eu deixo com não, 85 acontece, likes. É o acho... é que é que nós precisamos dos likes? Nós precisamos dos likes para crescer, para que. O famigerado algoritmo do YouTube eh, nos surgirá mais pessoas para que elas possam ver, eventualmente gostar ou desgostar. Senão vamos ter que recorrer ao clickbait e, e utilizar o nome e a cara do Diogo Faro, hum. o que é lamentável, é na lamentável thumbnail não e no é título. lamentável. É lamentável porque eu oh. não gosto de um gosto. Ah, mas, não. Mas, mas o Diogo Faro em específico, porque um dos nossos episódios mais vistos no YouTube foi, foi ele, foi, foi por causa do Dono é, ambos. Acho é ambos. que é um dos ambos. É ambos os dois. É, ambos. Luz, foi uma no... muito bem conseguida da, da tua parte. Estava inspirado. Foi um copy. <risos> yeah. okay. O copy, o texto. Ah, ok, ok, exato. Foi, foi. Eu acho que nós temos, tipo, imaginar. Não, acho que ele é mesmo um. Tipo, top. top, top um, um dos. Uma das caras mais fáceis para ter uh, cliques. Pois é, pois é. É muito mediático. Pronto, e eu digo que isso é evitável porque o tema desta semana é inspirado na, pronto, na cena que ele protagonizou com o Despolariza, o Tomás Magalhães, esta semana, mas podemos até utilizar como exemplo esta situação e outras que nos lembremos o que eu propus que se discutisse aqui hoje, é o que é um Beto, o que é ser Beto. Eu, eu sinto <risos> que olha para lá. Tu como andas virado para análise antropológica, sociológica, tens umas ideias sobre isso? Para mim, o Beto é um ATM. <risos> <risos> A ATM dá <de> ser dinheiro. Está <risos> feito o podcast, é para assumir. <risos> Olha, vocês têm é uma boa referência com outro nome que também é muito mediático e dá -me o muito o clique é que O Cláudio Cal... André Cláudio André, porra, tem o um nome de ciclista Ah, não que é bem é... é? <risos> Não nome de ciclista, bro Eu imagino Cláudio André De do, do uma equipa qualquer pena Penafiel, estás a ver? Do, não, do Tavira Tavira, estás a ver? O Cláudio André faz camisola... Amarela. Cam... Não, camisola amarela não, isso não tinha que ter um nome decente. Faz tipo camisola rosa, estás a ver? <risos> <risos> o... Porque rosa melhor... é chunga. Melhor trepador é chunga. de montanha, o caralho, estás a ver? Quem não disse? Mas... Mas continua. Cláudio André também é um bom nome. Sim. Achas que ele é Beto? O Cláudio André? Sim. Não, mano, não é Beto. Claro que ele não é Beto, mano. Calma. É tono. <risos> é, beto, bro. é um beto? vi mas... não. Um exemplo um, de um beto. Um beto para mim, obviamente, olha, isto isto, isto é a minha, a minha concepção das coisas que eu vejo. Eu acho que um beto não tem nada a ver com dinheiro. Estás okay. a ver? Corto logo okay, para não aí. é uma questão não claro, só sei que não. Que... Não. Claro que não, okay. bro, porque o Bessa é bastado e olha para ele. Pessoa abastada! E onde é que está <risos> <sou> o <bastardo. risos> dinheiro? Não. Sim, não. não, imagina, há pessoas que têm muito dinheiro que não são pescadores. Sim, não ok, sabe, mas... mas isto aqui temos que, temos que estabelecer o silogismo. Tu estás a dizer-me que nem todas as pessoas que são betas têm dinheiro, certo. ou estás a dizer-me que nem todas as pessoas que têm dinheiro são betas. Exato, ok. Não, eu tô... okay. estou a dizer que nem... ser beto não é o dinheiro, não é uma pessoas que se com o sucesso não tem nada a ver com. E agora, os betos todos têm dinheiro. Não. Não. Há betes pobres, portanto. Há betes pobres, claro. Okay. É isso que eu estou a dizer. Ah, o, o, o, o, o, o que tem na carteira não é critério para se é ou não. Ok. Estás a ver? Ah, se vais beto com dinheiro. Okay. Melhor para mim. Se não, é, um, é como jogar Mindsweeper, okay. Estás aquela cena das, das bombas. Tu vais ali. Na, na <risos> casualidade, <do Alarm. risos> <Plano. risos> Ok, então, na tua visão. Estou aqui no que eu roubei bets. <risos> Deixa aqui claro, porque podem achar que eu posso nunca roubei ninguém? Já roubaste, já roubaste o Maine? Ah, já roubei cerveja. É e, aí, e Aqui uma história mítica da Aine, sim, mas Sim, mas nunca roubei okay. pessoas. E têm uma distribuição geográfica? Ah, sim, por norma do meu litoral. Onde okay. tem o seu catamaré? Tu <risos> não podes guardar o catamaré no meio do mundo. Bro. <risos> Não podes, mano. Não podes, primo. Estás a ver? Então peraí, há bets pobres, mas tem o um catamarã. Ah? Não, mas os ricos têm, caramba. Lá está. Po... Mas têm amigos que têm. Não, mas o pobre, o, o bet pobre ambiciona ter, estás a ver? Fake it till you make it. Não, ou tem amigos que têm. Ou tem amigos que têm, sim. Também pode ser. Eu acho que aqui chegamos assim. Oh, Imagina o primeiro tipo, ponto, o, primeiro... o bet pobre assim de casa, com o seu sapato de velho e o seu calção de bombazinho branco, estás a ver? Aquela, aquela t-shirt de malha, que aquilo não é t-shirt, nem é nada A ver se os mamilos que se vê por dentro, os mamilos A saber um pau assim pendurado, mal nos bolsos A é ver tipo barcos que não é dele, a passar um dia Um dia Ai se eu fosse seguro pegava já não É uma questão de princípio Não, mas acho, acho que... acho que... Ah tu é que, tu é que escolheste o tema? Estavas à espera de que é. Eu... Disto? Não, mas eu estou a dizer ai meu deus de bom um, deixa-me pensar Eu acho que tem a ver com e, e vamos agora tentar ser um bocado sérios nesta análise, está bem? Depois vai a Javardice e <risos> ah, vamos tentar ser um bocado sérios. Sério eu serei? Então, posso chupar aqui quero. um bocadinho? É? Então, olha, acho que não tem nada a ver com dinheiro, um, tem a ver com educação, ponto número um. Que os pais passaram para os miúdos, estás a ver? Okay. Acho que isso é importante, a educação é importante. Um, os, uh, obviamente, onde os pais, porque imagina, há, pessoa, há pais que eu pá, admiro, e se eu sou, faço. Nada, obviamente, nada contra Beto para começar e nada contra quem é... Pá, mas há pais que sacrificam tipo and, and merdas para poder pôr um filho numa boa escola uma boa escola privada, estás a ver? só daí estás logo envolvido com o um tipo de pessoas que tens mais probabilidade, estás a ver? Uhum. de ser tono por isso, estás a pessoa que eu estou a dizer? Sim. uma coisa é tu ires para uma escola pública outra coisa é estás numa escola privada e obviamente que não, há pessoas cheias de dinheiro numa escola pública e pessoas que Sim. os pais foda-se para pôrem lei o chaval Gastou meios e fundos. Porque que não tem nada a ver com, com dinheiro. Tem a ver lá estar com circunstâncias. Uh, gosto muito de assim ser dos apelidos. Estás a ver? Ai, ah, tem uns apelidos, mas uhum. na tanga. Um, mas acho que a começar e gostava que tu falasses sobre isso a ver com circunstâncias. Porque okay. eu podia ser grande a aulas eu andei num colégio de freiras, pois é que fui para o Tarelhão <risos> <risos> porque o meu primo teve, eu vou dizer como é que, eu andava, <risos> um no de... primo, tá? eu, eu andava num colégio de freiras sim. e houve o carnaval, estamos a falar de colégio de freiras tipo infantário uhum. porque depois o primeiro ano, eu ia para o primeiro ano a seguir mas o meu primo teve uma festa de carnaval na escola ao lado, ao lado tipo sei lá 100 metros ao lado, um, e eu não tive não estás a ver? então o tipo, pai quer ser daqui eu, quero, eu quero vestir de Digimon. Pera Sim, lá, tu já no infantário tinhas essas crises existenciais já. também? Não, que quis? Também era precoce. não. Que eu, não quero eu, quero, eu quero, é foda-se. Eu estou aqui aqui sentado a dormir a cesta. Eu estou ali vestido de Digimon e de cowboys. Eu quero ir para ali. Eu não quero estar aqui. Então pronto, meu e pai bem. no primeiro ano chorei tanto, chorei fisbirro e meu pai meteu-me no taralhão And life goes on and on and on. <risos> foi, olha, foi uma decisão que criou universos paralelos na tua vida, hum. como no filme. No everything everywhere, exato, um, sobre a questão da circunstância, é assim que isto agora é para ficar sério. Bro, nós, e nós somos este, este, este Dynamic Duo, Bro. estás a ver? Imagina a Ying o sou Yang, aquilo que é, é muito, é se calhar <coughs> mais importante aquilo que os pais transmitem em si e as decisões que fazem com base em determinados critérios que são partilhados. Na sua classe social, quando estamos a falar de betos, tipo pai Beto, transmite, percebes um, do, que, do que porventura à escola, mas não é por acaso também que há escolas identificadas como as escolas betas, Exato. porque a questão é um bocadinho essa é um grupo muito heterogéneo, é eu claro. sou um Beto, eu sou Beto, eu considero-te Beto, Sim. qualquer pessoa, qualquer, qualquer pessoa que não seja ela Beta, me considera Beto. Serei mais dados. beto do que quase 100% a gente os Betos. Os betos consideram-me alternativo. É isso? Percebes? Pronto. Mas eu sou beto. Reconheço perfeitamente. Houve, de, de acordo com qualquer definição que eu possa dar, e já vou dar algumas. Os não é beto? Que se entrecruzam de beto. Até por isso é que eu hoje vim de Paulo Não vim há muito tempo é do Polo é, é Beto porque eu... Não, porque é Beto, Chico é Beto Então vou-te vou -te dizer o seguinte. Eu sei de muitas histórias Chico, Os bem. meus pais, os tá meus bem, pais mas... em, em casa edu educaram-me Com determinados valores E incutiram-me determinadas aspirações sociais Que são Betas na minha cabeça, Sim, e vocês mas até são. És o desporto mais beto de sempre. Isso tá, é bem, mas, mas, isso está tu 28 anos, não 18. mas tu tens 28 anos, não tens 18. O quê? Mas tu tens 28 anos, não tens 18. Que é que percebes? Que é, não, é, não é a mesma coisa. Mas tu não perdes isso. Tu perdes isso para os 40. Se perderes. <risos> tipo, tu só podes ser. Imagina, tu só quando. Vou dar aqui uma transição social fácil. Tu só quando criaste a tua própria família e ela não é Beto, ou seja, a tua própria família, tu própria. Caramba, que foste. Olha, <risos> vou dar um exemplo real: um beto que. Para te livrares é que da vive? betice, tens ótica, que criar, que tu criar a tua. Tu não das não, das não das é. Mano, mas não é livrar da betice. A questão é: se tu assumis a tua identidade, tu não tens de dizer, ok, eu sou beto. Por isso é que, olha, voltando ao exemplo do, que, do, do, do, do, do, do seminal disto, por isso é que há uma ofensa, entre aspas, generalizada, com aquele casaco como os betos. Porque as pessoas se identificam com betas como e um não vêem nisso um um... uma, uma, uma circunstância necessariamente negativa. Certo. As pessoas que eles conhecem são betas, eles identificam-se assim. Depois podem distinguir-se internamente, o beto pode distinguir-se o beto. Ah, aquele é betinho, aquele é queque, aquele é não sei quê, percebes? mas o Beto pode assumir-se como Beto e, e, e por isso é que existe ali uma, uma insegurança, uma ofensa até como discutíamos a propósito hum. dos corpos no, no Peter, ah mas sabes? o, é o do é um Betos... é oh, castro os aquilo olha, falávamos de corpos femininos ok? Que, eh, cuja prática está envolvida na identidade correto? Hum. e que tem aquele aspecto físico porque o estilo de vida deles indica aquilo o Beto, como é que sabes que é um Beto?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 e mais, até digo, dentro daquela que é a minha aceção generalizada de Beto... A tua Beta é... Não, não é minha. Aquilo que minha. A forma como eu identifico Beto, e eu, eu às vezes digo isto a pessoas que considero Betas, ou que se assumem como tal, elas concordam. E digo a pessoas que não são, e concordam. Vocês digam-me se, se vêem. É uma pessoa que replica as estruturas sociais à sua volta. Uma pessoa que aceita. Eu fui criado nisto, eu vou respeitar este padrão de vida. Correto? Por isso é que, é que eu estava a dizer da educação, que eu estava a dizer da diferença, por exemplo, entre os meus pais e os vossos. A forma como me incutiram, que eu não tinha o meu percurso escolar terminado sem o ensino superior. E quando eu estava, ainda nem tinha entrado no secundário e mudou Bolonha, eu não, podia, eu não ia ter menos do que o mestrado. Na minha cabeça nunca passou não ir para a faculdade. Nunca passou. E desde muito cedo nunca passou não, não. ter mostrado. Um não, eu percebo o que ele está a dizer, bro. Eu, achei que tinha... Lá mas, está. Sim, mas, bro, mas eu, hoje sim, o meu objetivo e... era chegar aos 23 com os dedos todos nas mãos. Pois. <risos> mas, oh, era uma vitória, <risos> mano. Como isto não é assim, tipo, olha, traçou a linha, isto define o beta ou não. Mas eu, eu reproduzo essa... Eu interiorizei e exteriorizo isso. Eu não, vivi mas, esse mas, percurso... Mas, mas, por exemplo... Hum, e falo como tal... É, eu estou a perceber, mas por exemplo, podes ser uma pessoa que nasce num, pá, num sítio de uma família pobre, estás a ver? Sim. E tem mesmo aquela cena de, nada tenho que me aplicar na escola, tenho que fazer a faculdade, tenho que ter uma vida boa. Mas há muita para gente. poder abancar a... Há muita gente. Olha, até deixo uma sugestão. Hum. Saiu hoje um livro, por acaso estive na apresentação, de um antigo professor meu, de João Teixeira Lopes, que fala muito sobre isso. Chama-se Elas e é sobre... Uh, jovens de, de, de contextos socioeconómicos desfavorecidos que tiveram muito sucesso escolar. E no caso, foram todas alunas dele, creio eu, de, de sociologia, e são pessoas que vieram da Bolsa, contam, contam a história de como foram para o Porto e não, não tinham dinheiro. E, pá, daquilo que eu. Que eu mas posso também lá que não... está, também estou que estás a dizer, porque imagina, tu. E, imagina, um há encontro... pessoas que são assim, e é o que eu estou... e assim, imagina, pode ser uma questão de ascensão social. Hum. Mas também é uma uh, aí não. Se é uma ascensão social muito clara, não, não há aí razão para ser médico, porque a... falta tudo o resto. Essa pessoa, ainda que... Ainda, aí, lá está. Essa, desculpa interromper-te, mas... Não, mas é é um, um, vais ia dizer certeza. Imagina, essa pessoa, se estiver uh, num jantar, imagina que vai, vem da um, Terras do Bouro, ali de Distrito de Braga, para a Católica. É para direito. Ok? Com muito esforço dos pais, o que for. Mas vamos assumir que era é uma pessoa socioeconomicamente desfavorecida. Chega ali à católica, não vai saber comportar-se. O sotaque vai ser diferente, as roupas vai ser diferente, E o, o efeito vai entre as pessoas tem este grande efeito de, de disseminação. Uma pessoa que começa a integrar-se, como em qualquer contexto, atenção, mas começa a, a absorver os comportamentos. E as referências. A roupa yes. beta é muito fácil de identificar, porque o beto também está associado ao conservadorismo por causa disso. É uma estrutura em si de reprodução. Tipo, as marcas vão-se mantendo mais ou menos as mesmas, os estilos, o ar clean, pois é, é tipo há um, há, há um uma forma de estar tão particular que outras pessoas que é o que eu estava a dizer, que até podem ser betas, dizem eu não pertenço a este grupo, eu não sou beto. Eu não tem nada a ver, tu olhas para esta pessoa. Aliás, se forem ao dicionário, a maior parte das definições é um estilo de, de se apresentar, de cortar o cabelo, de ir ao, ir ao, ir ao, ao sítio onde vais ao barbeiro ou cabeleireiro é super importante. O sítio onde fazes as unhas é super importante. Uh, e o que eu estava a dizer que há pessoas que se distinguem, tipo Diogo Faro. Eu não sou beto. Mas eu. Fui. Eu. Eu, eu identifico. E posso estar tremendamente errado. Digam nos comentários se assim entenderam. Vocês digam. -me. O maior bete que eu já vi hum. é o. O, o, o beta de esquerda. Que é o que menos quer ser beta. A pessoa que é. menos quer ser beta na sociedade é a beta de esquerda. É a pessoa que reproduz essas estruturas sociais, aquela esquerda. E não mas é quer-se tentar convencer senhora. que não é a tem, um, tem um padrão é. de pensamento, mas apresenta-se de forma diferente. Tem ideias, de, ideologicamente, é diferente do, do típico estereótipo. Ok? Mas quer. Hum. E, e, e, e, porquê, e porquê que eu digo que é Beto? Que essa pessoa reproduz, escolha livre aquilo que é... Reconhece que é errado. Tipo, a estrutura, a estrutura social que nos permite ter esta diversidade. Que é a democracia. Ser Beto é ser normativo. Quanto mais interseções de normatividade uma pessoa tiver, mais facilmente será considerada beta, mas a normatividade, no campo dos gostos, do consumo e tal algumas práticas, é uma questão de interpretação, de percepção, de representação interna e externa, em que a pessoa é vista de determinada maneira, porque assim se apresenta, mas porque existe um conjunto de representações e estereótipos, no fundo, associadas ao que ela é ou poderá ser, de acordo com as características que são atribuídas. Qual é que é o pináculo da normatividade, em termos formais? É o poder político, ou um dos poderes do Estado de Direito, vamos colocar, na nossa sessão. Sendo assim, o, o, o maior Beto é o Beto que quer ter a normatividade, no regime democrático que nós temos é o veto politizado, partidarizado, nomeadamente, um partido com influência naquela que é a construção política, não necessariamente agora no estritamente formal, porque há aqui vários níveis uh, que não são mutuamente exclusivos quando falamos desta, deste conceito abrangente de normatividade, é politizado é partidarizado, tem influência sobre a população, a forma como se comporta, e não apenas do ponto de vista uh, ativo, no caso do político, de, do executivo ou do legislativo, em criar as leis, em fazê-las, aplicar, não é? como também é o caso do judiciário. Mas aí a disputa é diferente, porque a disputa é tida como mais técnica e menos opinativa. Não há tanto espaço, <risos> querem e esperam os legisladores, para a ambiguidade. Daí que a ideia da disputa pela normatividade seja em si uma, uma ação de poder. Aqueles que se organizam e procuram, de forma mais ou menos institucional, influenciar o comportamento social, influir na normatividade, serão petos. Isto é um bocado um, paradoxal. mas questão. não achas que tu Percebes? estás a levar Porque imagina, a que os betos demasiado... Eu não estou a falar que, não. que aqui, como os não, Eu sei betos. que não, mas não estás, é? a, faixa, <risos> estás a, por, a expor isso numa de demasiado tem intelectual do que realmente é, que é tipo, o pessoal goza com os betos e eu não quero ser gozado. Então não, goza não sou goza sou os betos, então não sou beto. Então não sou, estás a ver? Não será é, mais mas é, é um bocado isso, já. Ah pá, imagina. Porque tu podes ter. A... Mano, sei lá, muito... Claro ser, que há pessoas de esquerda que Mas eu estou aqui a caracterizar o se... que pode ser um beto. É? Há, há pessoas de esquerda, esquerda, PCP, que os pais já têm quintas de bovinos. São betolas. Agrobetes. <risos> estás a ver? <risos> <risos> são betolas. Dificilmente, e... dificilmente isso acontece assim, não estás a dizer? Pode acontecer, Ficilmente. obviamente. Sim. Como assim? Ah, essas, ah, bro. Há esta situação em específico, sim O agrobeto existe sim. em particular Porque é, o propri, porque são, é descendência E depois lá está a classe Dissemina-se quando isso deixa, a estrutura da sociedade Portuguesa deixa de ser assim É a descendência dos proprietários das quintas Sim, este, este caso em específico O agrobeto que vai à porque Feira do Cavalo Não é o agrobeto Não é pessoa que tenha quintas que é do PCP Claro que há não, não, não, Do PCP provavelmente quer dizer, Há de haver, mas serias como um gado, quase certeza <risos> okay, é, com, com, é sim, temos mim, que, temos que, que poderia ter verifica-se-á. Yeah. Yeah. Verifica o PCP que tem quintas. <risos> <risos> Com bovinos não é, não Mas, é mas o PCP é em particular, o bloco é, é olha, até viste o caso, o do caso Robles. Dos apartamentos? Sim, obviamente, há pessoas hipócritas, e há, e, e, oh, e, e aquela prática em que o Robles entrava é politicamente mais que Eu acho, eu acho, mais eu acho que hilariante, sim. o que eu acho mais hilariante nisto é, é uma coisa tão... É? Estás tipo, tu ficares irritado quando te chamam isso Estás é o que eu estou a dizer? Há pessoal que, que... Mano... Mas calhar, é o que estou a dizer! Se para muita gente é Beto, é, é, é, é. estás a ver? Mas que fica irritado por... Por que estares a dizer que és é. Beto? Mas é o que estou a dizer isso! Foda-me, não és Beto! É isso, mas as pessoas... A malta assim que eu era, sei lá... As pessoas que menos querem... Mano, racista, uma E assim... Isso eu levava a mal, não me chamo? Agora... Que fosse tipo... Fez isto, isto, isto de errado agora... Pá, este gajo é assim, isto ah, bro, vou chupar é isso mesmo <risos> é que eu estou a dizer essas pessoas que menos claro que, querem não. ser betas aquilo que eu na minha experiência é um beto de esquerda e eu em teoria também sou um beto de esquerda e estou a dizer olha, eu não pertenço a este grupo mas hum. cara também é a pessoa que menos quer ser chamada beta hum. eu estava a dizer que, que, tem, que tem os valores da igualdade, e etc., e que, portanto, no, no nível abstrato faz aquilo que é mais beto: que é diz: há um conjunto de regras sobre as quais nós devemos viver, e, e, há, e, há, e há cidadãos uh, mais respeitáveis por causa disso, porque seguem este conjunto de regras, sabes o que eu quero dizer? É a esquerda identitária de que estamos a falar não é não estou a falar de PCP, quando eu digo o Beto de Esquerda é uma eu pessoa ao ligada, PCP é é uma mais ligada às... é uma pessoa mais ligada existe... ao Bloco de Esquerda, ouve, quando as pessoas querem justificar a existência do, do, do Chega não utilizam o, o PCP como bode expiatório utilizam o Bloco de Esquerda, imagina uma pessoa da um, iniciativa liberal, um liberal, diz ah o Chega Existe para contrariar o Bloco de Esquerda. O PCP também. Mas é o Bloco de Esquerda, porque estamos a falar aqui do que se combate no campo da ideia dos direitos humanos, e etc. Da ação afirmativa, das questões identitárias, que partidos como o Bloco de Esquerda trabalham muito mais. E não há betolas e a... no Bloco? Eles dizem Eu não faço não. ideia, mas calhar bom que bom acampamento imagina, do Bloco, imagina, é lá o gajo com uma tela da há, queixo. Há, e há, e há, vou há, dizer uma há, merda, são imagina, caras de foda, bro. Não, não, mas a questão é, há muito pessoal <risos> do Bloco. É, é, é, a ideologia do Bloco... Uh, uh, nasce. Mike? que bloco, bloco. <risos> ah. Apanha-lhes um a um, Isso bro. É a definição número um. Convidem-me convidem a ir ao acampamento do Bloco Apanhem o Betos. <risos> tipo os cães com as drogas. <risos> okay. O ah. ah, e há o beto de estimação. Porque, tipo, a o beto de é... estimação. O Bloco de Esquerda não vem das classes populares. O Bloco de Esquerda vem da elite intelectual. O Bloco de Esquerda... Imagina-se, o PCP vem da, da, da luta de classes de base o Bloco de Esquerda vem das universidades certo. não se engana em a isto não, não, não, não me é engano nem que eu não faço ideia tudo... não, mas e tá, então olha o Francisco Louçã hum. é, é, é professor de economia, professor universitário o João Teixeira Lopes, de, que, de cujo livro falei há pouco é das pessoas que eu mais admiro em termos intelectuais Uh, é, é, é professor é, universitário é um, já foi candidato à Câmara do Porto pelo é professor universitário, candidato de sociologia já foi candidato pelo, pelo Bloco de Esquerda à Câmara atenção, isto não para dizer que o Bloco seja uma pessoa que tenha pessoas todos os, os quadrantes mas a, a ideologia do Bloco não é, é em Portugal, obviamente pronto, definida por estas pessoas ligadas à, à academia uh, nomeadamente das ciências sociais mas em termos globais também o Partido Democrata a ideologia que se ouve, por exemplo, a Alexandra Ocasio-Cortez a falar, daquela é criado em Stanford, certo. aquilo é criado em Berkeley, nomeado é, com um jeitinho ali, ali na, na, no IU. Mas é, muito, mas é feito nas universidades, não são pessoas, que não são os sindicatos que estão a trabalhar e a ter aquele tipo de ideias, estão mais preocupados com um bem-estar material. Daí que o Bloco de Esquerda também tem a herança beta, tipo, pessoas com dois apelidos, pessoas que têm um determinado sotaque, Claro que sim Pessoas que bem. sabem Olha Tocar piano Estás a ver? Tocar ah, piano pode ser Beto Ou pode Se ser Ser Deixa-me fazer Deixa-me fazer Deixa-me Deixa-me Exatamente <risos> Mas deixa-me dizer <risos> O Castro É Pô Podes tocar no piano Em <risos> o que o Kanye West toca Nesse videoclipe do Runaway Um piano de cauda Podes mm -hmm. tocar no piano de parede Podes Poscar tocar num num no teclado podes ficar Aí. num órgão, exatamente, há várias coisas e se calhar, imagina, um piano é uma coisa que se herda tu até podes ser uma pessoa é. pobre, mas herdaste o um piano de parede do teu pai é. e a tua mãe teve, e, do teu pai do teu avô, e a tua mãe, e a tua mãe teve, teve lições de piano, sabes tocar piano mas há, há, é? há piano, há violino, há harpa, depois uma pessoa que toca harpa dificilmente é outra coisa que não beta. mas em vez de tocar assim harpa, lira tocar se... assim Tipo, <risos> a fumar um parágrafo é lá linda. no meio. A harpa é aquele... Eu é sei, que é aquela grande. cena, tipo... Certo, mas não consegues, aquilo é é boa grande, bro, não uhum? consegues virar é uma harpa. Aquilo... Uma harpa é boa é grande. Não, não consegues sei, virar e tocar assim? não é a questão, se é... Bem, é Se eu for bem, não é, se caralho. Se eu for Pronto. Mas eu não sei se alguém no bloco esquerdo toma... Toca a harpa? Mas foda-se, são boés, não há ninguém que toca harpa. tu Conheces boé gente, conheces alguém que toca harpa? Não é uma questão que eu costumo falar com as pessoas. Instrumentos musicais, se calhar podes te surpreender. Alguém toca harpa Não, mas se calhar, não, não é, pode haver alguém que tocar <risos> para que a gente conheça, até não sei. Pô, pô, eu só conheço uma pessoa que toca harpa Pronto, chico, conheço, conheço uma pessoa que toca harpa ah, claro. conheço um beto, claro. claro. Obrigado, nem todos os betos conhecem uma pessoa que tocam arpa. Eu sou um beto com relações específicas, <risos> não é? Um... Por acaso eu conheço uma pessoa que toca <risos> <risos> <risos> Olha também tu tens o nome de Beto, Luís Bernardo, amado Lima Bessa. E falta mais, é Madeu. Ele é Madeu. Eu ah, ah, não amado. sou, sou amado, bro. Ah, és amado. What the fuck? <risos> é, só, a dizer? Só, para, só para encerrar a cena do Bloco de Esquerda, portanto, com esta herança, aque, a, a, a, aquele tipo de pensamento é uma questão uh, dada a um, a um Beto com, digamos assim, consciência de classe, que é a mesma expressão utilizada. Hum tem noção do lugar que ocupa na sociedade, por herança ou não, ok? E diz, eu, eu revolto-me um bocadinho, eu revolto-me contra isto, isto não tem que ver comigo, ser Beto, dentro desses prismas mas está até... Para... E, portanto, diz que não é aquilo. Ora, eu acho, no desplante direito de dizer, essas pessoas continuam a ser aquilo, sabes? O, a ideologia do Bloco de Esquerda é uma ideologia beta, é uma ideologia de elite, criada pela elite, para a elite no sentido em que é uma elite mais preocupada, no meu entender, com solidariedade e dizer ok vamos incluir toda a gente percebes? Quando eu quero chegar percebo ah. quer chegar não, não, não vou sequer argumentar isso okay. não faço ideia eu não faço ideia estás a dizer sim. se calhar se calhar sim não sei pronto Daí a eu associo muito blocos que eram de estupêxos é a única coisa <risos> <risos> certo <risos> Anti it e tem-me anti-bete. E tem-me anti-bete. Diga-se é de que? passagem. Ita, é tipo o alho para os vampiros, mas isso te pegue. Mas é é as práticas... É mentira, já, bro, o isso. O Bloco de Esquerda, falaste há pouco do Bloco. Já é muito bete com todos isso. Os estereótipos, todos os estereótipos uh -huh. daquilo que é um acampamento do Bloco de Esquerda são anti-bete, não é? Uh -huh. Para começar, um acampamento, não é? O PSD não tem acampamento. tem a festa do Pontal, que vai toda a gente de camisa. não Exato. Não. Sim, mas mas eu acho que lá está tudo imagina, estereótipos mas não precisamos politizar aqui a cena estereótipos, sim, ok tipo, oh, sexo livre sim, sexo e drogas livre. Certo. num acampamento não é uma coisa que encaixa num beto, em termos de práticas, correto? Panda droga ok depende <risos> <risos> um, da droga, depende do acampamento depende do sítio, quer dizer, não, acampamento não, esquece Tipo, panca, acampamento tipo campigás do caralho não isso não existe nos Betos não pode existir. sabes que eu hoje consultei um Beto que nós os três conhecemos muito querido quem? <risos> esse é o grande da Betola e uma das primeiras mandei-lhe mensagem às 10 da noite e nem não me responde <risos> <risos> ah. peraí não vais estar não vais não. aqui ah, é. responde-me ah, é. um bocado por, por causa <risos> uh, e ele, uma das primeiras coisas que ele me disse sobre ser Beto <risos> foi o álcool e o tabaco a nicotina são as substâncias da adição e pode, de fumar, beto, fumar tabaco beber, beber álcool pode beber à vontade Os Betos, d -d droga? Não Ah, então é um Beto Caralho, de facto, de droga? Não Não, mas ele <risos> Mas ele é uma pessoa Muito, muito dentro de, Dos Betos Certo, mas lá está, é muito difícil Tu Pegares numa. Também é difícil pode ser 10%. Mas mas é é, é ele, de... ele não é de todos, a questão é mas é, é, Mas nós vamos é, é, a é, é, falar de monges tibetanos. Sim. Sim. Não há um monge tibetano do Beto. Não Bete. é assim, é uma coisa mais específica. O Beto já é muito. É um pai, é um já estás a ver? De cor. Já não é. Tu não podes tipo, dizer é aquilo ou é o outro. Eu acho que. Hum. Lá está, mano. É... Eu acho que pode ser muito de. De, de, forma de, de estar, falar é importante, forma como te comunicas, estás a ver? Um, depois, depois também é importante saber uma coisa: saber que tu tiveste ou não uma, uma vida fácil dada por outras pessoas, não por ti. Acho que isso ajuda muito. Acho que uma pessoa que nasce na dificuldade nunca vai ser, nunca vai ter tipo, maneirismo, estás a ver? Os betos que eu conheço têm. Pode, pode, ser, pode ser uma pessoa que estuda numa escola muito boa mas sempre lhe faltou alguma coisa acho que é, não tens isso podes ter de cometer se calhar o António uhum. estás a ver? tipo outro, outro, outra vertente também, mas também lá está eu também não conheço assim muitos dos poucos que eu conheci nunca, nunca fui grande fã sim, mas imagina é que Lá está, olha, mais uma vez acho que estás a comunicar muito bem isso. Eu sou o Porque disseste, não, não, porque, porque, porque, estás, porque estás a relatar aquilo que deve ser relatado, quando estás a falar a sério, à tua experiência. Certo. certo. Mas qual, qualquer pessoa assim, assim ponderadamente, dizia, ah, dos betes que eu conheci, a minha amostra é basicamente esta, e os bets que eu conheci exibem estes padrões que eu consigo ver, e eu identifico bets desta maneira. Só que a generalidade das pessoas, se passar na rua, e ver um grupo de bets, diz, olha, olha bets ah já sei identificar sim mas isso tem a ver com a estética estás a ver? tu uhum. podes pegar nos teus outros amigos estás a ver? e podes meter esses teus outros amigos de, cal de, calças, de calças de gangue e t-shirt são é só um grupo de 5 pessoas a passar se tu meteres a vestimenta o a cruz ao pescoço estás a ver as roupas é, e tu aí podes reparar Mais agora estereotipo. mas achas que precisas de ver isso tudo? eu vejo muito vezes na cara das pessoas ou no cabelo, na cara, ou, na, cabelo. Ou, na, ou nas mãos, ou no relógio, okay. dá para ver um bocado isso. Ou na forma como dobram Imagina. as mangas, a Infra... que são yeah. tipo o pipo dos morangos, pronto, <risos> Não dobras as mangas assim e fica esquisito. Tendo em conta, pronto, o nosso modo de vida e estrutura social atual, onde é que tu te cruzas com Betos? Não é como cruzo com Betos? Sim. Olha, Boa pergunta não é que cruzo com Beto hoje em dia da minha vida não é que posso cruzar com eles uhum. pai no zoo de Santo Inácio assim. <risos> uma como... vez quando lá passasse ah, sei lá, não é um com... olha, a porta no... na baixa certo. claramente pai, na noite é isso, é só na noite e yeah, beber um copo assim pronto e as pessoas vão lá de locais diferentes estão na mesma zona geográfica é? mas vão a locais diferentes certo certo? certo, certo, certo pronto a hum. forma como consomem é completamente distinta hum. e depois aí também há, há e haverá vários tipos diferentes como Santo origem, mas, como à idade. mas mas é uma coisa onde é que isto te incomoda um, a mim incomoda-me só no sentido de eu haver... acho eu acho eu acho que é uma que é uma disputa social engraçada não me incomoda, uh, interessa-me. Acho que é uma disputa social mesmo muito engraçada esta, esta caracterização do beto não beto, és elite não és elite, porque isto é a luta de classes que se faz hoje em dia da, da forma como, como nós falamos. Porque facilmente, imagina, tu, tu, tu, uma pessoa, atenção, um, haverá coisas disto que me incomodam, percebes? Mas não, não é nada que me... -feiro. Que, me que diga -me distante de acabar em sociedade. Sim. Não, mas imagina. Uma, uma pessoa... Tu associas uh, Betos ou não Beto a determinada, a, a determinada concentração. E a questão é... Existe apenas uma característica uh, distintiva. É Beto, ok? Um, um caraté no caso, não é uma característica. Existe um caráter distintivo, Beto. E depois todos os outros são definidos. Pronto, algumas, etc. Mas não há, não há algo tão abrangente como o Beto ou não Beto. Aos Betos e aos Betos. Ok? Então... É uma, é, e uma e tomada, é uma pois, é isso, de... ah, é E Os ah, Grunhos e grunhos não Grunhos. Pois é isso, E não Grunhos. Aos e aos outros. Ah, mas desculpa, faltou-me aqui a parte importante. Mas não vês um discurso <risos> em sociedade sobre o que é ser um grunho ou o que é ser um não grunho. Estás a ver? Porque, porque já são porque poucos. Vem com Imagina que o Beto agora era Do pouco. Não é só As classes baixas continuam a existir. O Beto vem com um estatuto que as pessoas querem ter. É isso. Querem ter ou repudiam? Não, não querem ter, as, as, pessoas, as pessoas querem ter esse estatuto por muito que repudiem ter... à, à superfície. Tipo, à superfície podem repudiar, mas no fundo as pessoas queriam estar naquela posição. Não, não, não, não, não dentro não... daquilo que estamos é, a dizer, é, se calhar é... não, não. Não é no fundo. As pessoas gostavam de estar numa posição dominante. É isso. É isso. Não, é, não é na posição de tipo, fazer as coisas que elas fazem. É isso, é de ditar, é de serem as pessoas. Tipo, que toda a gente quer, sim. Porque é isso que tu associas. Tu associas, Beto... Não, não, por acaso não sei é a capital social, a capital... Se começares a pensar um bocadinho sim... Pensar, e, e, e, e, e nem de, de quê? Hum. Uh, né? quem, é, quem é que manda nas empresas? Quem é que tem as sociedades e nem advogadas? Não... Começa a pensar em questões de dominação. De dominação na sociedade. No quarto também, se calhar. Isso aí, olha, as práticas sexuais dos Beto. O que é que tu dizes? Olha, foda se missionário. Não, não, isso acho que é ganda tanga, isso é mito. Mano, um beto não foi lá Eu não sei se é. Um beto não pode. Não, isso mas é, Já fudeste com muitos betos. Se já fudi com muitos betos? Não, nunca fudi com muitos betos. Já me fuderam muitos betos. Mas eu nunca fudi muitos betos. Uh, mas não, não acredito que seja. Ah, mano, não pode, bro. São betos, não são bros. Estás a ver? Não vamos associar. Não vamos comparar alhos com bugalhos. Um beta ou bro. Mas já ouviste isso? Oh, mas também sabes qual é que é. Mas, mas for uma beta. Vamos agora ao contrário, as betas... Sim. Ah, elas são tolas. Também já ouvi assim do lado. Mas as betas, se calhar, também são tolas. mas já ouviste. Oh, claro que sim. Não sei. Claro que sim. Tá, mas acontece mas essa aí... cena, tipo... Ai, aposto que fala assim. Não, mano, tá... se calhar está bem... era fa... era... era era de como? Era... <risos> <risos> não, mano, não, por favor, olha... Depois vês na câmara. Mas imagina. Uh, estás a ver, tipo, mano... Hum. Acho que o... Uh, um... Olha, o discurso social sobre a mulher beta... É uma coisa também... Não esse, necessariamente. Mas é uma coisa também tida ofensiva. Imagina, se fosse, se fosse ao estereótipo. Certo? A beata. Sim, a puritana, etc. Sim. Também é ofensivo. E depois, e depois é... Toda a estrutura social... Lá está a questão da reprodução, que eu falava anteriormente. É muito... É muito vincada, não é? Num no, no, no determinado número de parceiros... No que se diz para sobre, elas, no... para no... eles, não exatamente <risos> é, é isso que eu estou a dizer. É, estou a falar da desigualdade de género com os betos, e na... mas, mas é muitíssimo interiorizada, percebes? Certo, mas eu acho que se ela está ela tem a ver com a educação e tem a ver também, se calhar, muitas. Pá, eu tenho a certeza que existem muitas mulheres que querem esse estilo de vida. Claro, e Porra, foda-se. Claro, ir só... lá. Não, não, sejam não, não, não mas eu não caralho. estou a dizer que é bom ou melhor. Eu só estou a dizer. É que essas pessoas, provavelmente, nem nem param nesse discurso como, como. Essas pessoas, não. Eu estou aqui a falar do, do ideal tipo, do estereótipo máximo. Porque interiorizaram essa ideologia. Como nós é interiorizamos que é as nossas. Questão, Que é uma questão que, é, na, na grande maioria dos casos, é uma, uma opa, é perfeitamente inocente. Sim, mas como tipo, nós interiorizamos as nossas. Claro que sim. sim. Tipo, claro não é acho que aqui um incerto. Imagina, mas é mais errado, fácil de aceitar um essa. Porque, as liberdades porque é uma ideologia pessoas. associada ao conservadorismo. É uma forma de existir associada ao conservadorismo. Portanto, tu já sabes quais são as regras é, sociais. Mano. É, mano, mas isso lá está. Eu, eu não sou contra, o, eu sou contra o pessoal que é conservador querer, para se, querer um, que aquilo que elas acreditem estás a ver, passem para, passam para, para as generalidade das pessoas. Porque eu acho que um, a maior parte. Porque eu acho que as. Que, que não, que não é respeitam racista. as liberdades individuais das pessoas. Tenho essa. De -te. Não, mano, ser contra alternadas, e ser contra essas merdas todas. Ah, mas, mas isso. são coisas. Sim, tipos, mas, okay. mas que são, são, são temas. Mas sim, mas que está tá muito direcionado para esse tipo de gente. Tá, estamos aí mesmo ao extremo. A questão da eutanásia, por exemplo, e Atenásia, até do aborto. Eu aborto, acho que a questão, do, a questão do aborto hoje em dia, há uns anos de, a, a conversa era outra, mas eu tenho ideia. Isto até seria uma coisa que se podia aferir de outra forma, mas tenho ideia que já são temas, já não são fraturantes. Quer dizer, uh, desculpa, uh, ainda são fraturantes. Bem, não Percebes? Certo. É? Imagina, o, o, o problema... Se calhar está é uma questão de interpretação de, da forma como eu vejo a palavra tu. As pessoas realmente ouvem temas fraturantes e pensam um lado, outro lado, é bom e mau, de, de cada perspectiva, mas não, eu imagino a tema uma fraturante, como uma fratura de um sismo não é uma coisa linear, não é? Tem, tem, tem, cria fronteiras diferentes. Eu chamo-lhe tema fraturante porque há posicionamentos diferentes em todo o espectro da sociedade. Se calhar mais concentrados em determinadas bolhas. Mesmo quem é a favor, mesmo mesmo disse... é favor, há várias opiniões. Mesmo quem é contra, há várias opiniões. Sei, Sim. Lá está. As questões são do, do, mais do centro urbano, menos, etc. Mas depois cada pessoa tem o seu posicionamento. Tens temas. Uh, fraturantes, pá, e tens Sim, mas temas tu a ligar isso, tu Estás a ligar isso a uma, a, uma, a, uma, a uma classe de pessoas. Eu não estou, tu é que estavas. Mas olha o que estávamos a fazer desde o início? Não, não, não, mas eu não estou a ligar a eu. eu não estou... é... Certo, certo. Desculpa. Mas o que eu estou a dizer é que me parece excessivo e buscar logo a Eutanásia e o aborto, porque são temas que têm uma discussão diferente, entendes? Hum, ok, estou a perceber. Continuo, mas vai ter se calhar a maioria Mano, tipo, imagina, pensar na fatia de neste caso, na fatia de mulheres que não se importa com o exemplo que eu estava a dar, ah, eu não me importo uh, eu, tipo, eu lido bem tipo, não é uma coisa positiva para mim ter muitos parceiros sexuais antes de, da pessoa com quem espero casar e tudo e interioriza-se perfeitamente essa pessoa pode ter todo tipo de opiniões relativamente ao aborto e à eutanásia acho que não são assim muito sobrepostas certo mas essa... certo certo mas eu ok estou a perceber o que estás a dizer mas lá está eu acho que eu muito funilar acho... certo porque quando eu vejo GDS, as marchas estás percebes? A ver, acho assim. que se lá, é lá se bem no conservadorismo puro sim mas lá está quando eu vejo as marchas as marchas? do, do antigo Santo Gordo António. E... ah ok <risos> <risos> <As> man... <risos> e tu vê? e tu vês sou... e, só... e tu vê? e é é que que eu estou a dizer? o <risos> carnaval chega <risos> <risos> e está uma tulinha de CDS lá no meio. Não, estou a falar tipo, desculpa. Estou a falar de <risos> do, um, quando eu vejo as manifestações, estás a ver? Do, uh, do, do Eutanasia e olho para, cada, para aquele grupo de pessoas. Claramente, que eu, como uma pessoa cheia de preconceitos, eu vou pôr aquela claro. jantadora numa caixa. Claro, estás a ver? Estou a dar aquelas pessoas, e sobretudo as pessoas que vão Mas falar. Tu até dizes que és preconceituoso. Claro, sempre disse. É, desculpa, desculpa, uma... desculpa, eu digo isso desde o primeiro. Só... Desde eu o primeiro sei episódio. que sim eu, sou, eu só estou a elogiar-te se é muito bem da tua parte mas eu acho que o preconceito se for usado para o bem está fixe <risos> e o bem é entreter vos <risos> eu, eu terminaria com, com esta ideia de que o, o preconceito o, não o preconceito o estereótipo é a coisa mais básica que tu tens é tudo o que tu precisas tens que identificar um é. objeto uma pessoa da outra e basear-te é? é impossível tu não pedires à cabeça humana para não os fazer claro então como é que tu sabes se uma pessoa no, Sim, auto, mas... no autocarro no autocarro tens tens tens, tens bancos reservados a, a grávidas Sim. idosos como é que um e ser humano vai identificar uma Como grávida ou é um, um idoso usar ou usar uma usar estereótipo. Exatamente. Se é. calhar às vezes uma senhora que, uma senhora que, que seja mais anafada vai exceder o lugar e ela até vai ficar ofendida. Mas bro, tipo, usar o teu estereótipo na medida das tuas capacidades. O problema não é o estereótipo, é o, é o, é o, é o julgamento com é o base no, no estereótipo. É tu assumis, É tu, A questão para mim é tu não estás disposto a contrariar o teu, o teu estereótipo. É isso. E tens o teu preconceito. Já, já, já, aliás, já entraste à partida com preconceito e não estás disposto a desconstruí-lo. Olha, vou um ser uma cena das, das das Porque entrar com preconceito é legítimo. Certo. Ou seja, eu, tudo, tudo, tudo que eu sei, tudo que eu tenho construído, o estereótipo leva a manter um, uma sensação desagradável perante esta pessoa. Mas não vou. E, mas, mas terás que dar abertura de alguma forma para desconstruir. Não é? Pá, agora, imagina, eu não, não sei se desconstruo o meu estereótipo se vier uma pessoa com uma faca atrás de mim. O estereótipo minha... vai-te matar. <risos> não sei. E, pois, e a minha sensação é desagradável, é o meu preconceito. O que eu quero dizer é... A isso verdade é, é isto, o base isto são do instinto, do instinto humano, que é, que é ter medo. Estou... É, o que eu <risos> estou a dizer isto são é um instintos de sobrevivência. Tudo isto são instintos de, claro. de sobrevivência. O nosso grupo, onde é, é que nós pertencemos e os outros? Tipo, eu vejo quem isso. é que eu quero que, se... que suceda. Eu vejo isso pelo, e obviamente estamos a falar de inteligências completamente diferentes, mas pelo gato que eu tenho. Ok que ele agora está tipo a é novinho está a aprender e coisas que lhe aleijam, eu deixo que eles experimente okay. tipo merdas que sabem mal vai experimentar que é para quê para não vai tipo não vai por ti experiencia uma estás vez está um ligado. foda-se toca no aquecedor vais te queimar não voltas mais a tocar já queimou-se não toca mais certo é um preconceito que eu tenho sobre o aquecedor Quando estás ligado <risos> não é para lá Porquê? está desligado primo pode tocar mas, mas po não sabe é, mas não sabe eu acho que é uma beca é isso mas eu, mas lá está só para terminar eu acho que o preconceito estás a não tem se não preg... ah, pá mas não é... Não é -se a cena é prejudica sempre alguém alguém pode ficar sempre ofendido alguém pode ficar sempre isto ou aquilo estás a ver pá agora lá está se for uh... olha essa é o clássico deste podcast se for para cima está-se bem <risos> mas o Beto não está necessariamente acima é mas, um uh... argumento mas no nosso preconceito ah. para mim no nosso... exato Sim, no, no, na no construção, construção da sociedade, da sociedade. Não, é, ah, por é, é, é por isso é que, é que, é que eu acho isto um discurso interessante é para cima é isso mesmo nós podemos bater ah é para cima tipo mas não é não, não, é. não é, porque eu vou -te ser sincero. Eu, se calhar, tenho, tive uma vida mais facilitada que muito Beto. Muito Exatamente, bem, o Beto não é necessariamente uma pessoa mais privilegiada do que tu. Exato, eu acho que o cerne que o, o o da questão é um bocadinho esse. E pronto, olha, mas uh... também lá está, bro tem escolhas e escolhes ser assim <risos> mereces levar tanga mano mas, mas essas pessoas dirão, poderão dizer o mesmo de ti tem escolhas Olha. e escolhas quando sais à noite irei a estes sítios e não a outros mas se me derem tanga por causa disso eu aceito e rio mano. e está-se bem, não vou ficar ofendido da forma como fala e visto. Sim, e diz: Olha, tu és ridículo. Da mesma forma como ah, tu. Bem, se calhar desistes, as pessoas dizem: Olha, tu és ridículo. Exato. Com aquele gorra de falar de mim. E eu digo: E falei, e falei bem. Pelo menos não tem um catamarã. Que é uma daquelas merdas de bete que eu curtiu o beteiro. <risos> é que se imagina: se tu foses aí ninguém à manhã ninguém, ninguém tem um catamarã. Vês um catamarã em Londrina. Mesmo me vês no Algarve, mas de vir mas eu acho que é, é já está aqui é mesmo a mesma. Tu rires de ti, próprio estás a ver? Sim. Que é, hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade em fazer isso. As pessoas são muito então, sérias é hoje em sério. dia. Ou seja, quando tu levas a sério, bro, vais lá, a tanga. Sim não é hipótese se tu é, se fostes Beto sejas Beto, Beto sejas Munho sejas, sejas... mais se tu te levas demasiado eu muito sério aqui e levo tanga de vocês é pronto não é, não é, isso agora é mas porque... tu estás aqui se tu, se tu fosse uma pessoa muito ativo nas redes sociais Sim. que se levava a se fosses mesmo uma pessoa séria séria séria e ficasse ofendido claramente ofendido quando alguém dissesse isto ou aquilo mano vez lá tanga porque, porque a verdade é essa, as pessoas tu, as, tu vês quando as pessoas estão-se levar demasiado a sério, eu falo por mim, eu quando vejo que aquela pessoa que está mesmo tipo... É. Mano, é como na escola, quando tu estavas a gozar, mano, tu viravas para um gajo, é, é, mal que tinha um gajo, o gajo levava a mal... Acabou! Fí, é que, acabou! Gajo o Gajo cagaba! <risos> nunca mais, nunca mais te lembravas disso, chamavas-lhe olha... Um abraço para o Aparas. Olha, o Aparas. <risos> Lições de vida nuance. Pronto. Agora vamos fechar este episódio e cumprir a promessa ao Patreon. Quem quiser subscrever e impedir, ou melhor, <risos> eu digo sempre impedir, mas ajudar a é que nós não percamos tanto dinheiro com isto, porque impedir, contribuem para o esforço, vamos camaradas, uh, pode subscrever o nosso Patreon por 2 ou 8 euros. Vamos ter que cumprir a promessa agora. Já passou o tempo, não podes mudar os. Os Olha, vou, vou então, post. vou então mostrar, vou então mostrar a pior coisa que eu tenho no meu corpo. Até Posso? para a semana. Vou, não é pior, é a melhor a pior coisa que eu tenho no corpo. <risos>